Fala irmão, beleza? Olha só, vou estar compartilhando com vocês aí agora o solo da música O Homem e a Tempestade do Chagas Sobrinho e foi um pedido do Claudio Souza, vai aparecer pra vocês aqui o pedido dele, tá? Quero mandar um abração aí pra ele e avisar o seguinte: tem novidade, tá? Quem tem um comentário sorteado aqui no canal agora, a partir desse vídeo, né? Vai ter um cupom de desconto especial no curso de Evolução, tá? Só pra quem tem um comentário sorteado para incentivar vocês a comentarem mais e para facilitar o acesso de algumas pessoas aí também ao nosso curso. Beleza? E você que ainda não teve o um comentário sorteado, se quiser conhecer o curso Evolução, olha no link na descrição aí, tá? Curso completo do zero ao improviso, tá? Desde o comecinho até começar a improvisar, começar a criar o seu próprio arranjo, com a metodologia bem simples, como a gente já costuma explicar aqui no canal, certo? Curso 100% voltado para o guitarrista da igreja, Eu costumo frisar sempre isso, tá? Não é um curso qualquer, é um curso voltado para você. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vou estar passando com tablatura no vídeo, como sempre. Vou mapear em cima de uma escala para você entender, tá? Vou facilitar o mapa aqui que aí você vai conseguir entender 100%. Tá beleza? Então bora lá, segue pro vídeo aí. entenda 100% aí, tá? Primeiramente vamos pelo timbre, né? O timbre tá no captador aqui do braço tá? Tô utilizando na pedaleira ali, na de t 10 somente simulação de amplificador, um amplificador clean ok? Você pode utilizar qualquer um aí que você quiser. Geralmente o timbre clean ele, ele quase não altera, né? Então, ó, só que a gente tem um porém aqui, tá? Tô utilizando um compressor também ok? Só que o nosso tone aqui tá quase todo fechado, tá? Ó, ele aberto fica assim... Fechado. Tá? E aqui eu chego bem próximo do timbre que o guitarrista utilizou ali. Tá? Foi assim que eu consegui alcançar o timbre. Pode ser que você, de repente, consiga alcançar de uma outra forma. Tá? Essa aqui foi a melhor forma que eu encontrei. Tá? Então, o nosso timbre está bem limpinho. Ó. Posso fechar ainda mais. Ó. Tá? Então, aqui a gente tem um timbre bem clean. Tá? Já a música está em Sol maior, ok? Significa que dentro de Sol maior tem o Sol, Lá menor, Si menor, Dó, Ré e Mi menor, ok? Em acordes, né? Pensando em escala, para a gente encontrar a pentatônica, que vai ser onde a gente vai executar, a gente vai pegar a nossa tônica, a gente vai voltar aqui, ó, um, dois, três. Ok? Encontrei a nota Mi, vou pegar a pentatônica de Mi, só que o solo não tá grave, o solo tá agudo, então puxei pra cá. Ó. Tá aí, o nosso, nosso solo vai ser executado em cima da pentatônica aqui na frente. Ó. A gente vai dar uma leve passeada aqui no formato vizinho, mas isso aí é mole, isso aí, certeza que você tira de letra aí, ok? Então, seguinte, ó, eu vou começar já a executar, tá? Não tem muita observação, tá? O solo é bem simples. Provavelmente eu vou errar alguma coisa aqui, porque eu acabei de tirar o solo ali. Tá? Como o tempo é um bocadinho corrido, eu tento tirar sempre o solo bem próximo já quando for gravar. Então tirei ele já, pratiquei um pouquinho e vou mandar ver aí se eu errar, você ignora aí Beleza? A ideia é que você consiga entender aí e executar. Tá? Então com tabulatura no vídeo, vamos lá. A gente vai começar aqui, ó. A gente vai começar com o bendzinho, né? Se você observar, na hora que ele vai executar ali no playback, ele deixa o som todo silenciado, vai fazer o bend e aumentar, Ok? Que o som vem aparecendo gradativamente. Tá? Mas aqui eu vou exemplificar sem assim, isso aí. Ok? Então vamos lá. Com a tablatura. Certo? Vou executar um pouquinho mais rápido. Certo, esse é o primeiro solo, fácil, mole aí, certeza que você vai conseguir com muita facilidade, tá? Então a gente vai passar para o segundo agora, o segundo também. Ah. Bom, então o segundo solo aqui tá fácil também, tá? Vai começar com o bend aqui na corda sol, ok? Só seguir a tablatura aí que você vai ver que tá mole, mole, mole. Beleza? Então bora lá. Ó. Tá? Importante o, o vibrato, né? Tá? Bem de afinadinho, né? Double stop. Vou executar novamente, vou tentar fazer algumas observações aqui, tá? O double stop, ele vai ser assim, ó. Hammer on, o off, tá? Você vai palhetar uma vez. Palhetou novamente. Tá? Bateu aqui, ó. Pega novamente tá? Se você pensar em pentatônica, isso você vai encontrar aqui ó. Você tem aqui ó, tá? Pentatônica Depois pentatônica de novo Pentatônica não, aqui já foge para a escala natural Nessa né? tá? notinha aqui tá? Então vou executar agora os dois solos um pouco mais rápido tá? E você tem uma noção exata aí de como executar okay? Então vamos lá Solo. E aí finaliza, ok? Então é isso, espero que você tenha gostado Se gostou já deixa o joinha pra gente tá? Se você tiver um amigo que quer aprender essa música também Compartilha com ele Se inscreve no canal, não deixe de se inscrever tá? E comenta aí embaixo, qualquer comentário que você faz aí Mesmo que seja um ASDF aí já ajuda bastante o canal, certo? Mas se for comentar, comenta alguma coisa legal aí também, né? Pelo amor de Deus, não custa nada, é de graça, tá? Então comenta pra gente aí, ok? Um grande abraço, então. Faz o seu pedido aí embaixo que a gente vai estar atendendo, beleza? Fica com Deus aí e fique na paz do Senhor.